Eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estúdio com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto. E há dois meses das eleições presidenciais e as eleições gerais, né? melhor dizendo, a gente... Junto com o Instituto Quest, a gente divulga mais uma pesquisa. Você de casa sabe que desde o meio do ano passado, que nós da Genial, em parceria com a Quest, estamos fazendo essas, esses levantamentos mensais, não só da intenção de voto, mas também da percepção que o brasileiro tem de diversos problemas, diversas questões do dia a dia dele, que pode, claro, influenciar também na escolha de seu candidato. Então, a gente já está começando com um pouquinho de atraso, já vou apresentar aqui os meus companheiros dessa live, eu vou Tem aqui do meu lado o Zé Márcio Camargo, que é economista chefe da Genial Investimentos. Tem também o Jairo Nicolau, que é cientista político da FGV e o Felipe Nunes, que é CEO da Quest, que está liderando esse levantamento. Bom dia para todos. Vou deixar cada um vai ter seu momento de falar, mas vamos começar rapidamente com o Felipe para ele dar é, aquela geral, né, Felipe, do que foi destaque, do que, que você viu de maior destaque, de diferente, como é que está a evolução da intenção de voto para este mês de agosto. Bom dia. Primeiramente, bom dia, Denise, bom dia, Jairo, Zé Márcio, prazer estar com vocês aqui e todo mundo que nos assiste no canal da Genial. É, é isso, faltam 59 dias para o primeiro turno, está parecendo contagem de Copa do Mundo, né? É, e, e acho que vai ser uma, uma Copa interessante essa. A pesquisa foi feita, Denise, entre os dias 28 e 31 de julho, publicada hoje, né? a pesquisa está fresquinha, duas mil entrevistas, a margem de erro de dois pontos percentuais no geral, embora nos subgrupos essa margem seja maior. Todo mundo já conhece a metodologia do trabalho dessa pesquisa Genial Quest, 120 municípios, todo o trabalho probabilístico, a pesquisa está registrada no TSE sobre o número 02546. Mas vamos ao que interessa, Denise. É, a pesquisa desse mês mostra uma melhora na imagem do governo Bolsonaro, é, que tem... Nesse momento, 27% de avaliação positiva é, e 43% de avaliação negativa. Né, uma queda aí de quatro pontos nessa rejeição. Esse é, Denise, o, o menor nível de rejeição do governo desde que a pesquisa começou a ser feita lá em julho do ano passado. Só, mas para que a gente tenha um pouco de, né, de uma ideia relativa, eu trouxe dados das pesquisas de Ibope de 98, 2006, 2014, é, para dar um, né, essa relevância aí do quadro, é, mesmo com essa melhora que a gente observou nesse mês, a situação do presidente comparativamente aos outros candidatos à reeleição ainda é muito negativa, né? o Fernando Henrique tinha 18% de rejeição em agosto de 98, o Lula tinha 22% em agosto de 2006 e a Dilma tinha 24% em agosto de 2014, de novo, o Bolsonaro ainda tem o dobro da rejeição daqueles presidentes que conseguiram a reeleição. Esse processo de recuperação, Denise, da imagem do governo, ele aparece de maneira muito significativa nos eleitores que recebem o Auxílio Brasil. Eu acho que esse é um dos pontos que eu queria destacar. Em junho, a distância entre a avaliação negativa e a avaliação positiva do governo era de 27 pontos. Em agosto, essa diferença caiu para 11. E se a gente olhar para quem não recebe o auxílio, a gente basicamente vê duas linhas paralelas, ou seja, sugerindo que o auxílio está gerando efeito positivo para a imagem do governo nesse momento. Um outro grupo importante que a pesquisa mostrou variação né, foi uma, é, uma, uma, uma volta né, de recuperação de imagem do governo entre os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018. Ou seja, essa recuperação da imagem do governo neste momento está se dando primeiramente, né, principalmente naqueles eleitores que votaram em Bolsonaro em 18 e que receberam nesse momento o, é, a ajuda do governo, o auxílio, é, como aí um, né, um dos fatores relevantes dessa análise. Como é que isso impacta a intenção de voto? Né, muito legal a gente ver desde julho de 2021, a gente tinha 57% de indecisos naquela época, hoje são 36%. É, eu podia até ter trazido o gráfico, né, mostrando como é que é. Esse é um padrão de indecisão muito normal, tá, gente? É para esse momento da eleição, 36%, 42%. Isso é... é, é nós não, tamo, não tem nada muito diferente aqui. A diferença é que, de fato, a eleição está polarizada. Né? 33% votando espontaneamente no Lula, 26% votando no presidente Bolsonaro e nenhum nome aparecendo enquanto a, a, a indecisão vai caindo. O que chama atenção, no entanto, quando a gente projeta isso para intenção de voto estimulada, é que esse recuo da avaliação negativa do governo não aparece com a mesma força nas intenções de voto. Né? Primeiro, o governo está melhorando a sua imagem, mas isso ainda não é sentido de maneira significativa nas intenções de voto. O Lula tem 44, o Bolsonaro tem 32, é, Ciro, 5, Janones, 2. Pode ser que desista da campanha. Hoje né, ou amanhã, Simone Tebet 2, Pablo Marçal, uns outros nomes não aparecem com intenção de voto. Né? Essas variações observadas, se a gente olha para a intenção de voto ao longo do tempo, vocês vão vendo essa curva do Lula e do Bolsonaro, essas variações estão todas mês a mês dentro da margem de erro. Mas o que a gente não pode deixar de comentar, e que é significativo, é que começa a se desenhar uma tendência gradual, mas contínua de queda da distância entre Lula e Bolsonaro é, de maio para cá. Em maio a distância era 17 pontos, em junho caiu para 16, em julho caiu para 14, agora a distância é de 12 pontos entre eles. Por que, que isso é importante? Porque é exatamente a distância entre Lula e Bolsonaro que vai nos dar é, se a eleição vai ser definida no primeiro ou no segundo turno. Nesse momento a gente não tem, nenhum tipo de, de, de, de, de informação estatística que sustente uma afirmação se a eleição vai no primeiro ou vai no segundo turno, a gente está vendo uma margem de erro. Na soma dos 32 mais dos 10 é, dos outros candidatos, a gente vê 42, portanto, na margem de erro, a gente vê Lula e os demais empatados, portanto, é impossível afirmar se a eleição vai ser definida ou não no primeiro ou no segundo turno. O que, que vale a pena chamar a atenção, Jairus, Zé é, Denise e todo mundo está nos assistindo. Primeiro, para o cruzamento regional. Né? É, Lula e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em todas as regiões do país, a exceção é o Nordeste, que continua dando ampla vitória ao ex-presidente Lula, 61 a 20, é, é, mas, é, mas é significativo né? mostrar essa, essa, esse empate nas outras regiões. É o segundo mês consecutivo, por exemplo, em que a gente registra um empate no Sudeste. Como a gente mostrou no mês passado, Minas parece estabilizado a distância entre Lula e Bolsonaro. No Rio, a distância diminuiu, mas em São Paulo, parece que há um movimento de recuperação da, do, do presidente é, com uma velocidade maior do que nas outras regiões. A, a gente faz né, a pesquisa Genial Quest também nesses outros estados. As diferenças de renda também ficaram mais claras nessa pesquisa, gente. Enquanto a distância. De Lula a Bolsonaro diminuiu entre os mais pobres, caiu de 33% a diferença para 27 pontos, ela aumentou entre os mais ricos, aí na direção do Bolsonaro. A distância era de 4 pontos em julho, foi para 13 pontos é, é, em agosto. Ou seja, é, na renda média as coisas estão iguais, mas nos extremos as coisas estão se movimentando. Outra variável que é fundamental da gente acompanhar é a variável de religião, onde a gente vê que entre os católicos. A gente basicamente tem duas linhas paralelas de mudanças muito pequenas, mas entre os evangélicos, a distância pró-Bolsonaro vai ganhando força ao longo dos meses. Né? Em abril, o Bolsonaro tinha 38 e o Lula 34 entre os evangélicos, portanto, tecnicamente empatados na margem de erro. Em agosto, a diferença passou para 19 pontos, o Bolsonaro com 48 e o Lula com 29, mais uma vez, é, a, a religião, né, sendo uma variável importante. Agora a questão é explicar o que que pode estar acontecendo. Né? Uma das hipóteses que eu tenho é a de que essa recuperação na imagem do governo e essa aproximação nas intenções de voto é, principalmente, em alguns setores, como os que eu mostrei aqui, ela é, pode ser feito do que eu chamo de expectativa de futuro, né, que foi gerado pelo presidente por todas as ações envolvendo as medidas principalmente na economia nos últimos meses. Eu queria mostrar algumas evidências é, dessa hipótese, que, que pode se confirmar ou não, é claro, a gente vai continuar acompanhando as pesquisas agora até com mais frequência. Mas olha que interessante, caiu para 56, eram 64 os que diziam que a economia no Brasil piorou no último ano. Ou seja, tem uma percepção clara, ainda muito negativa, né, da economia, mas já num sentido de recuperação é, no último ano, depois, isso aqui para mim é fundamental, caiu de 25 para 21 os eleitores que acreditam que o principal responsável pelo descontrole no aumento dos preços dos combustíveis foi Bolsonaro, ou seja, ele conseguiu terceirizar a culpa da crise dos combustíveis e hoje os fatores externos aparecem, fatores externos, a é guerra na Ucrânia, a pandemia, né? Esses outros, é, essas outras variáveis aparecem ali em destaque com 34%. Uma terceira evidência importante do que pode estar acontecendo, né? eu gosto sempre de dizer, Jairo, Zé, Denise, que a gente além de olhar para o placar do jogo, que são as intenções de voto, a gente tem que olhar para a dinâmica do jogo, né? tem gente que fica focado demais ali no, no 2x0, no 5 a 2 tal, quando na verdade tem um jogo inteiro acontecendo. É, outra evidência interessante é o crescimento do percentual de eleitores que, que estão informados sobre o aumento do auxílio Brasil e sobre a redução do ICMS nos estados. Isso de novo parece apontar para a principal mudança nessa pesquisa, que, que é a redução né, da distância de intenção de voto entre Lula e Bolsonaro para quem recebe o Auxílio Brasil. De novo, se a gente compara com quem não recebe duas linhas retas, portanto, sugerindo que tem efeito. E também importante a economia continua sendo o principal problema para os brasileiros, mas os problemas sociais, as questões sociais ganham relevância. Vejam vocês que interessante. Saiu de 11 em junho para 20% os que dizem que é, as questões sociais são os principais problemas. É, é, chamando a atenção aí para uma questão que deve ser o tema dessa eleição, que é a fome, a miséria, etc. Muito importante que o desemprego continua estável como o principal problema na opinião das pessoas. Quando a gente desagrega né, aquela resposta sobre a economia mas olha como caiu a preocupação com a inflação. Era 20, eram 23% que diziam que era o principal problema, e em junho, agora 16%. Ou seja, tá, a pauta da inflação está diminuindo, está saindo do principal problema. E, no lugar, como eu disse, está entrando a pauta da fome e da miséria. É incrível né, a mudança neste gráfico. Todas essas melhoras na conjuntura, todos esses fatores que a gente acabou de demonstrar, é, que foram captados pela pesquisa, tem gerado três efeitos, Jairo é que na minha avaliação precisam ser também destacados. Né? O primeiro é a nítida redução da rejeição do presidente Bolsonaro nos últimos meses. Ele sai de 66% para 55% de fevereiro para agosto, enquanto o Lula continua oscilando, né, eu diria estável, com a sua rejeição em torno dos 43% de média. segundo destaque interessante é a pergunta Bolsonaro está fazendo o que pode para resolver os problemas do país? Vocês vão observar que 45% dos brasileiros entrevistados acham que sim, ou seja, um percentual muito maior do que o percentual que ele tem hoje de intenção de voto. Não é a maioria dos brasileiros? Não. Mas já sugere aí um capital político que pode estar sendo construído com essa triangulação de agenda que o presidente está fazendo. E por fim, é, caiu a diferença também para o segundo turno. Né? Num eventual segundo turno, o Lula hoje tem 51%, e o Bolsonaro tem 37, essa distância era maior lá em junho, 51 a 30, 55 a 32, desculpa, ou seja, também aqui a coisa vai apertando. É, para terminar, é, eu acho que é importante chamar atenção para quem está nos assistindo e para trazer para o assunto o debate sobre a disputa no campo afetivo, né, eleição não é só racionalidade, não é só economia, também tem o componente da afetividade, e aqui a gente sempre acompanha dois indicadores. O primeiro é quem merece a segunda chance. São então, dois presidentes, os dois já tiveram a primeira chance do eleitor, quem leva a segunda chance? Hoje o Lula mantém a vantagem acumulada nos últimos meses, merecendo mais uma segunda chance, 54%, do que o presidente Bolsonaro. Só 41% dariam essa segunda chance para ele. Agora, a distância, né, a diferença ali para o não e sim do Bolsonaro, vem reduzindo ao longo dos meses. e por fim, o que você tem mais medo, essa é uma tese importantíssima né, para essa eleição, que é, você tem mais medo da volta do PT ou você tem mais medo da continuidade do Bolsonaro? Os dados mostram que é, 38% tem medo da volta do PT, eram 35% em julho, 48% tem, a, tem medo da continuidade desse governo, eram 51% em julho, ou seja, no geral, a gente vê, como eu disse, mudanças muito interessantes na conjuntura da eleição, né, a máquina política voltando a ser usada é, e as ações, a caneta, né, numa ação que é inusitada, né, muitos contestam inclusive a viabilidade eleitoral, a legalidade eleitoral de todas essas medidas da PEC, mas o fato é que ela gera hoje um resultado é, significativo em alguns setores das, do eleitorado brasileiro, esse efeito que aparece na avaliação de governo, Denise, Jair e Zé, mas que ainda não é sentido com a mesma força nas intenções de voto. Lembrando que a gente entrevistou duas mil pessoas entre os dias 28 e 31 de julho. Era o que eu tinha para destacar nesse começo de manhã. É, Passou a bola de novo para Jair e Zé e para Denise. é super obrigada, viu Felipe? Várias coisas aconteceram nos últimos dias politicamente e algumas coisas econômicas estão para acontecer nos próximos dias. A gente tem a movimentação dos candidatos de, de terceira via e algumas desistências. E no campo econômico, que depois eu queria ver com o Zé Marte, a gente vai ter a primeira divulgação, de, a divulgação da inflação de julho, que vai vir com deflação e a gente vai ter também a liberação efetivamente do... Do, da primeira parcela do auxílio, já com 600 reais. Mas vamos por etapas aqui. Jairo, eu queria que você falasse o que, que você, de destaque, você viu de destaque na pesquisa, mas também englobasse na sua resposta essas movimentações. Elas têm, elas têm é, capacidade, elas têm força para mudar alguma coisa dos dois primeiros candidatos. Eu digo essa possível desistência de Janones, que o Felipe é, citou, a desistência do Luciano Bivar. Isso é a, agora Simone Tebet que anunciou até a vice dela ontem, que é a, a, a, Gabriela, a senadora Gabriela aqui de São Paulo. Então eu queria que você falasse, essa movimentação terceira via faz alguma diferença? E o que você que viu de, de destaque na pesquisa, por favor? Bom, bom dia, Denise, Felipe, Zé Márcio, é, as pessoas que estão assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. É, o Felipe fez uma apresentação muito boa, acho que resumiu muito bem um relatório que é Enorme, né tem muita informação dessa pesquisa e é o que me, me chamou atenção, claro. Felipe já pontuou que foi a a melhora ou eu até ter, eu diria que a despiora, né? Porque embora não exista essa palavra, porque quando a gente olha em todos os gráficos, o que a gente vê é que o a linha azul, ou seja, de avaliação positiva, ela não cresce na mesma magnitude cai a linha vermelha, ou seja, a avaliação negativa, ou seja, é, o que chama atenção é que as pessoas que consideram o governo ruim, o péssimo, elas diminuem. Uma parte vai para regular e uma parte menor tá indo para positivo. Mas no agregado essa essa queda de quatro pontos na avaliação negativa é um é um grande é uma grande notícia para o presidente, como o Felipe salientou desde que a pesquisa Quest começou em julho do ano passado, é a maior queda né, de uma pesquisa para outra, e é o menor número da avaliação negativa. É alta, é muito alta, mas isso a gente não pode perder de vista que foi uma queda é, expressiva em relação ao padrão é, mais ou menos estável que ela vinha acontecendo. Então, esse é um ponto. Outro ponto que o Felipe destacou, que eu quero enfatizar também, é o, o fato de que, a eleição está mais ou menos apertada por esses números. Né? A gente sempre tenta olhar a margem de erro, a variação estatística, para não ficar preso ali no, no número bruto, é, como muitos jornalistas, com muitos analistas fazem equivocadamente, né? sem levar em conta é, que esses números não podem ser vistos dessa maneira. Mas, levando em conta a margem de erro, é, nas quatro regiões né, do país, sudeste Sul, Centro-Oeste e Norte, hoje o que a gente pode dizer é que os candidatos estão em patamares muito próximos. Como o Sudeste é a região em que é, onde moram mais ou menos 45% da população, é um pouco menos da metade, é, e ficam os três grandes estados, essa é uma, uma notícia, digamos assim, é, é, nova também. Né? A pesquisa apontava, há uns meses atrás, uma, uma clara... É, favoritismo do Lula, bem fora da margem, nessa na região sudeste, e agora as coisas estão apertadas, segundo Felipe, e isso derivaria, sobretudo, de uma recuperação do Bolsonaro em São Paulo. eu A minha impressão é que, pelas pesquisas e pelos resultados que a gente sente aqui no Rio, é, provavelmente a eleição aqui também está apertada, em Minas, talvez o, o, o Lula esteja numa posição melhor. Mas no agregado, é uma notícia importantíssima, quer dizer, o que está segurando hoje a vitória do Lula, em termos agregados, nacionais, ou seja, ele está 12 pontos na frente, esses 12 pontos são conquistados basicamente na região Nordeste. Então, enfim, esse não é um quadro novo, em 2018 isso aconteceu, né, com uma diferença que é, Bolsonaro venceu porque abriu uma enorme distância na região sudeste e compensou a perda é, que ele teve no, no Nordeste. Bastou o Sudeste para compensar a vitória do PT no Nordeste. A região, essa eleição é diferente, mas algumas coisas estão voltando, né? ou seja, o predomínio da votação é do Bolsonaro entre é, os homens, comparado ao seu desempenho. Entre as mulheres, há o, o, uma, digamos, um desempenho melhor nas, nos extratos de renda mais alta, que na pesquisa de opinião são só cinco salários mínimos, mas isso para uma pesquisa eleitoral desse tipo é a renda alta. Escolaridade mais alta, é, evangélicos. É como se, o, como o Felipe chamou a atenção, o Bolsonaro já estivesse recuperando, digamos assim, territórios perdidos. Ele, ele começa o horário a campanha oficial na semana que vem, né, é, recuperando parte do que ele parecia ou, ou perdeu, segundo as pesquisas mostravam, é, ao longo do seu governo. E para terminar a pergunta da Denise, né, sobre as composições, é claro, a próxima pesquisa é, vai ser bacana porque vai ser a primeira em que todos os nomes são oficiais, não tem mais essa imprecisão ali que, no caso de essa pesquisa não vai ter grande influência, né? mas, assim, Janones, outros candidatos da outros parece que o União Brasil lançou uma candidata, a gente vai ter a composição completa dos nomes pela primeira vez. É, o que me chama a atenção, e eu já saliento isso lá desde o começo, é a ausência de um candidato é, de centro-direita que, tiver, que, de certa maneira, serviço como uma contenção para o eleitor conservador, o eleitor, é, não votar no Bolsonaro, ou seja, o eleitor que não é petista, é, mas é de direita, então ele tem um, uma âncora, ele tem uma opção. Talvez a, a, a candidatura da Simone Tebet, é, se ganhar um pouco mais de drive, dê essa opção ao eleitor. Mas o Bolsonaro tem um território muito mais livre, muito mais limpo para avançar do que que tem o PT. Né? O Lula, a, a, a, praticamente na live, o Felipe salientou tudo que aconteceu com o Bolsonaro no governo e, e, e nos segmentos, mas esqueceu de dizer que o Lula está estável. Está né? estável por enquanto. Né? Nós não sabemos, se ele, mas ele continua estável. Mas ele quer dizer, ele também não sobe. O estável para ele é uma ótima notícia, mas para o Bolsonaro, é, a minha impressão né, é que ele tem um território para crescimento que o Lula... É, não encontra. E eu tenho dúvida até se a saída do Janones é uma boa para o PT. Porque, bem ou mal, ele, eu não sei se o eleitor dele vai para o Lula. A minha impressão é que não. Então, assim, quanto mais candidatos planíacos é, de centro, de centro direita direito, tiverem, melhor para o PT nesse momento. Porque ele tira a possibilidade de, é, desse avanço territorial que o Bolsonaro eu acho que tem muito mais probabilidade de, de ter. Então essa é a minha avaliação assim, mais geral da pesquisa. Obrigada, Jair. Vou passar a bola então para o Zé. Zé, então nos próximos dias a gente vai ter, como eu disse, a divulgação do IPCA do mês de julho com deflação, né, consenso no mercado. Provavelmente o mês de agosto também terá deflação, mas nos próximos dias agora, o, né, de, de agosto, a gente vai ter também a liberação da primeira parcela de auxílio a 600 reais. Você acha que dá tempo disso tudo fazer um efeito bem importante na corrida eleitoral? Bom, bom dia a todos, prazer enorme estar aqui com o Felipe, Jairo, Denise e com os nossos espectadores aí. É, eu acho que dá, é óbvio que dá. O que aconteceu aí nessa pesquisa mostra que realmente os movimentos podem ser bastante rápidos. Né? Quer dizer, é, é, os resultados dessa pesquisa são realmente muito impressionantes do meu ponto de vista. Você tem uma redução muito forte há tá um mês é, na, na, na, na avaliação do, do presidente, na avaliação do governo certo é uma redução importante e quer dizer é provavelmente isso em algum momento vai se refletir no aumento das intenções de voto é, no presidente Bolsonaro numa diminuição da diferença aí com em relação ao presidente ao ex-presidente Lula então quer dizer, eu acho que é, não é uma questão de tempo eu acho que são é, é outra coisa eu acho que o que a gente tem que olhar é até que ponto o que foi feito vai fazer diferença vai afetar de verdade parece que está afetando. né? Quer dizer, tem alguns, alguns pontos aí nessa pesquisa que eu acho que são, que o Felipe chamou atenção, mas que eu vou chamar atenção pelo lado do, da economia. Né? Quer dizer, primeiro, é, a diminuição da rejeição, quer dizer, da, do voto negativo, da, da sensação dizer, do, dizer, da, é, da rejeição do presidente Bolsonaro, é, entre os mais pobres, é, também no Nordeste, é certo eu acho que isso tem muito a ver com é, primeiro o aumento do Auxílio Brasil que ainda não chegou no bolso das pessoas quer dizer, só vai chegar no bolso das pessoas na semana que vem é uma questão de expectativas como disse o Felipe por enquanto é uma expectativa de ganho. É certo? Provavelmente na hora que chegar lá na hora que as pessoas começarem a receber o dinheiro é, vai fazer mais diferença atenção é um aumento de 50% no Auxílio Brasil é bastante importante. tá certo? A segunda coisa que eu acho que é muito importante é a queda do ICMS. O ICMS, que é a queda do ICMS sobre é, combustíveis, sobre energia elétrica e telecomunicações, vai significar um ganho de renda real muito importante para os grupos de renda mais pobres. Por quê? Porque esses produtos eles pesam mais no consumo, na, na, na, na, na cesta de consumo dos grupos mais pobres do que dos grupos mais ricos. Certo? Consequentemente a queda do preço desses bens vai significar um ganho de renda real muito importante para essas pessoas que têm uma composição grande, que é uma parte grande da sua cesta de consumo é composto por esses três bens, tá certo? E isso significa o seguinte: é, vai sobrar mais dinheiro no final do mês, ao contrário do que estava acontecendo antes. Sobrar entre aspas, tá certo? Então, é, isso é um ganho de renda real importante que vai ser sentido ao longo do tempo. Não vai ser sentido totalmente agora, tá certo? Ao longo dos meses daqui para frente, você vai esses grupos vão começar a sentir com mais intensidade esse ganho de renda real que vai estar acontecendo nesse momento. O terceiro ponto que é importante que eu acho que é, o dado mostra com muita clareza é a queda na taxa de desemprego, que também favorece os grupos de renda mais baixa. Na verdade, quer dizer, a taxa de desemprego, dada a, a pandemia, né, quer dizer, você fechou, o setor de serviços se fechou uma parte importante do setor de serviços, que era muito intensivo e mão de obra pouco qualificada, que é restaurante, é, bar, comércio de rua, tá certo? É, alojamento, etc. E essas pessoas ficaram desempregadas durante o meio do ano de 2020, começaram a ser reempregadas com a volta do setor de serviços em 2021. A taxa de desemprego caiu de uma forma bastante, forte, tá certo, mas novamente muito concentrada nos grupos de renda mais baixo, tá certo, Quer dizer, Nos salários mais baixos, nos grupos de renda, grupos menos qualificados, tá certo. Eu acho que isso explica, em parte pelo menos, por que a, a rejeição ao, ao presidente Bolsonaro está diminuindo, é entre os, as, os, os, as pessoas com ensino fundamental, tá certo, entre os grupos com renda mais baixa e o um outro ponto importante, entre os mais jovens, acontece que a taxa de desemprego está caindo muito fortemente entre os mais jovens, tá certo? Então, todas é, é, é, é, essas medidas, é, essas questões econômicas, os dados da pesquisa na minha avaliação apontam muito na direção de que essas questões econômicas parece que estão começando a fazer efeito sobre as expectativas é sobre é, a, a, a, a, a avaliação do governo Bolsonaro e sobre as intenções de voto e é, da população. Esse é o que eu tenho para falar. Muito obrigado. Obrigada Zé. O Felipe a gente agora vai começar a fazer as pesquisas a cada 15 dias. Né, então, a próxima pesquisa vai ser liberada dia 17, já vai ser depois da liberação da primeira parcela, imagino, né, do, já que vai ser na semana que vem, do auxílio, mas ainda antes da propaganda eleitoral. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que, que é importante a gente fazer essa divulgação a cada 15 dias, como é que vai ser o ritmo de mudança nas opiniões das pessoas daqui para frente. É Isso é, acho que é uma ótima oportunidade, Denise, da gente falar sobre isso para a nossa audiência. Né? É, a pesquisa Genial Quest, é a única pesquisa mensal feita domiciliar desde julho do ano passado. né? Só, só a gente tem essa série histórica é, com tanto detalhe é, em pesquisa domiciliar. E isso é importante porque agora as opiniões é, e as atitudes das pessoas começam a ser muito bombardeadas por toda a comunicação e por todo o ambiente que envolve uma campanha eleitoral. Né? A gente vai começar a ter o horário de propaganda eleitoral gratuito, na rádio, na TV, a gente vai começar a ver um aumento de impulsionamentos nas redes sociais, a gente vai começar a ver discussões cada vez mais frequentes entre amigos e familiares sobre a eleição. É, então, esse ambiente ele vai ser modificado. Tem essa série histórica, vai permitir exatamente a gente entender onde é que esses efeitos de comunicação é, podem estar gerando os efeitos esperados pelas campanhas. A partir do mês de agosto, a gente começa a fazer pesquisas a cada 15 dias, portanto, serão três nesse mês. E em setembro, a gente tem é, quatro pesquisas já previstas é, para, de novo, aumentar ainda mais a frequência de acompanhamento das mudanças que, como eu disse, vão ser mais intensas daqui para frente. Então, Denise, a gente vai se ver mais em agosto, em setembro. É, a responsabilidade vai aumentando né, sobre a importância de ter essas estimativas de intenção de voto, avaliação de governo, porque a eleição está chegando e as pessoas vão estar cada vez acompanhando mais, eu tenho certeza, o trabalho que a gente vem fazendo aqui. Ô, Jairo, faltou a gente falar alguma coisa? Quer concluir aí rapidinho para a gente poder encerrar? Eu também estou muito ansioso para ver os próximos é, resultados. Em outras eleições a gente não tinha esse luxo né, de ter tantas pesquisas, no um instituto com uma série histórica como a gente está vendo o Instituto Quest fazer nessa, nessa eleição. Acho que isso é um luxo e vai dar muito subsídio para nós, sobretudo numa eleição é, que, a meu juízo, vai ser uma eleição muito disputada, competitiva entre os dois principais candidatos, eventualmente com uma subida de um terceiro candidato ali, pelo menos para chegar em torno de 10 pontos, sei lá, não é possível, né é só tem que fazer uma matemática, aí estão faltando 10, 15 pontos aí nessa, nessa equação é, geral. E, é, sobretudo, ter essas pesquisas no momento, como o Felipe salientou, é, as mudanças começam a acontecer, não só porque é, a máquina vai começar a operar, vamos lembrar, os políticos têm 5 bilhões para gastar em 45 dias, né? então vem um bombardeio televisivo, de publicidade é, por todos os lados, porque é o período legal para gastar o dinheiro que eles estão amealhando, e só o dinheiro estatal, fora as vaquinhas, as doações individuais. E, e também a, a, a gente não pode perder de, de, de, de do horizonte algo que eu já chamei atenção aqui algumas vezes nas nossas conversas, que também a disposição do eleitor começa a aumentar, é como a gente tivesse a são aqueles aquelas pessoas que começam a acompanhar o time só quando começa a chegar ali na nas oitavas de final, mais próximo do fim do campeonato. As pessoas não têm disponibilidade, disposição intelectual e ficar conversando de política um ano antes como a gente estava fazendo. Agora é a hora que os eleitores comuns começam a conversar. E eu já tenho sentido isso é, na família. É em grupos próximos, as pessoas estão mais atentas. O porteiro hoje veio me perguntar o que eu achava da Simone. Então, por exemplo, é uma coisa que eu não imaginei de acontecer. Né? Mas por que ele pergunta agora? Porque é agora que as pessoas vão começar a, a, a falar de política. Isso provavelmente vai gerar oscilações, vai gerar, vem os debates, e ter o luxo das pesquisas que são quinzenais agora e em setembro serão semanais, vai ser, eu acho, nós nunca tivemos algo parecido na história das pesquisas no Brasil. É um termômetro ligado ali o tempo todo, dando subsídio para os analistas e para a sociedade para acompanhar a campanha. Zé, e aí, por que a gente tem que ficar de olho? O que será que pode mudar mais para a próxima pesquisa? O que você vai olhar? Não, eu acho que eu vou olhar exatamente os efeitos aí da implementação dessas medidas que foram aprovadas aí nos últimos dias. E que ainda não estão não sendo implementados. Falta a implementação, né? principalmente o Auxílio Brasil. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no Nordeste. Quer dizer, como o Felipe e o, o Jairo disseram, o Nordeste passou a ser a região super importante nessa pesquisa, porque no resto do Brasil está empatado está onde, num certo sentido, ou. O presidente Bolsonaro sobe no, no, nas outras regiões, ou o presidente Lula cai no Nordeste e o presidente Bolsonaro sobe, senão é, o, o resultado está resolvido, tá certo? Então, eu acho que a evolução vai depender muito desse ponto aí. E como essas medidas vão favorecer mais os mais pobres, tá certo? Os menos educados, etc., é, pode ser que tenha algum efeito aí sobre a intenção de voto no Nordeste, ainda que a gente sabe que o Nordeste é bem petista, tá certo? Então, é, eu acho que esse é o movimento que eu vou estar tá olhando aí a partir de agora para ver a evolução dos próximos, das nossas próximas pesquisas. Tá ótimo, então eu queria agradecer muito a presença aqui do Felipe, Zé Márcio Camargo, Jairo Nicolau, Você quer falar alguma coisa, Jairo, para poder me encerrar? Não pode encerrar. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, participar tá. com vocês na divulgação da pesquisa. Tá, já, eu tive a impressão de você ter feito um sinal assim, mas então, ó, daqui a 15 dias. <risos> daqui a 15 dias, então, a gente, a gente se encontra. Fica aqui amanhã inteira batendo papo, não dá espaço, não. Né? Tá Valeu, ótimo, aí. então. Obrigado, aí. Zé Jairo, Felipe, super obrigado. A gente se vê daqui a 15 dias, tá bom? A você de e... casa. Abraço. A você de casa, super obrigada pela sua companhia. Lembrando que deixamos aqui no chat o link para a pesquisa completa para você poder ver os detalhes com toda tranquilidade. Também vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você poder olhar com calma é, todos os números e todos os gráficos. Sabe? É bem didático, é bem simples de olhar. E recomendo a todo mundo. E já fica aqui o convite para você assistir. Daqui a 15 dias, nossa nova pesquisa eleitoral, a segunda pesquisa do mês de agosto, agora que as coisas começam a esquentar ainda mais. Super obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. É